Bom dia Boston, bom dia a toda Massachusetts, bom dia Estados Unidos, tudo bem com vocês? Bom dia a todos aqui do Brasil também. Vamos iniciar aí mais um programa falando de marketing com o professor Rogério Tobias. Então eu vou estar com vocês aí daqui uh, por mais um tempinho aí, uma hora mais ou menos, para a gente poder conversar sobre algumas questões fundamentais para... É, que a gente possa ter o um maior sucesso nas nossas organizações, particularmente baseado no marketing. E são fundamentais algumas perguntas que nós precisamos nos fazer, que todos vocês são empresários, que estão aí é, no empreendedorismo, precisam fazer para que a gente possa fazer uma, uma autoavaliação do que é que nós estamos fazendo de bom, e do que a gente pode fazer de melhor na nossa empresa. Então vamos trabalhar um pouquinho essas questões, vamos falar aí de marketing durante esse tempo todo, e vamos falar de gestão como de uma forma geral. Como o marketing hoje ele faz o relacionamento pessoal entre a, as partes internas da empresa, as, os órgãos da empresa, e o cliente, o marketing tem esse papel fundamental de fazer essa... essa essa avaliação de fazer esse processo de integração, fica fundamental então que se fale de gestão empresarial e a gente fale também, obviamente, do papel do marketing dentro desse dentro desse espectro aí. Tudo tranquilo, estamos aqui é, em BH, né? E vamos bater esse papo aí. Eu gostaria já deixar com vocês é, para quaisquer dúvidas, né? Quaisquer perguntas, vocês podem fazer. Vou até trocar aqui de uma vez. Vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas, comentários, críticas, é, likes, dislikes, tudo. Fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade para que a gente possa é, bater esse papo aí. Se você prefere, preferir é, escrever é, depois, é, fazer um WhatsApp, também está à disposição: é, 51 55. 319847177 7711 vai ser um imenso prazer bater esse papo com vocês né pode ser pelo pelo Gmail né pelo e-mail Rogério gmail.com, e também pelo Instagram@ Rogério Tobias então fica muito fácil de falar aí da gente bater esse papo eu estou à disposição super à disposição para a gente falar de marketing como eu brinco com todo mundo né eu trabalho e gosto e, e, e lido com marketing 24 horas, né? Até dormindo eu é, sonho com marketing, né? Então, é, sempre é um prazer muito grande bater esse papo com vocês, trocar algumas ideias, né? Algumas pessoas fazem algumas perguntas, outros fazem comentários da sua própria realidade. Então é sempre bom a gente bater esse papo, a gente aprende muito, eu aprendo muito com vocês, né? e com as perguntas, com respostas, os cases, né, também que vocês contam pra gente, as pessoas fazem contato aí para contar uma história, para contar, né, o que o americano chama de storytelling, né? E storytelling, que é essa coisa de pegar um caso, pegar um caso real e ou até muitas vezes, né, alguma lenda aí, né? O marketing tem muitas lendas, né? O marketing tem muito a ver com lendas. Então vamos bater esse papo, vamos vamos estar juntos aí para a gente poder conversar e hoje nós temos um assunto muito bacana que é quais as perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos né? ou a gente pode se reunir e fazer a pergunta para o grupo ali de, de participantes da reunião sobre o que, que a gente precisa fazer para melhorar e se nós estamos cumprindo alguns papéis gente que são muito legais, que são fundamentais, que a gente precisa fazer, que a gente precisa cumprir enquanto gestor, enquanto é, empresário, enquanto é, proprietário de uma pequenina empresa, sem problema, de uma empresa de porte médio, de uma empresa de porte grande. Então vamos bater esse papo aí, estamos juntos, aí estaremos juntos aí até é, às 13 horas, né, até as, as meio-dia aí de Boston e 13 horas do Brasil. Né? E... Então, é, eu queria começar falando de uma coisa que tem chamado muita atenção, que é, é nesse momento que tá acontecendo tantas coisas, né? o mundo tá fazendo, sofrendo mudanças, essa coisa aí toda que você sabe o que, que é, a gente precisa até parar de falar um pouco pro pessoal é, é, ter um pouco mais de tranquilidade, até espiritual, né? nesse sentido, e... A imprensa já está dando tanto, né? A imprensa tradicional aí já está dando tanta ênfase, né? E nem sempre é uma ênfase muito legal. É, mas aí vem o seguinte: o que está que acontecendo? Como a gente está sendo pressionado, todos nós estamos sendo pressionados para falarmos dessa questão de, de, de soluções, de resultados que a gente tem que ter, nós temos uma coisa muito interessante, que é uma fome uma ansiedade por resultados de curto prazo. Então tem que tomar cuidado, porque esse curto prazo, ele é legal, a gente, poxa, a, a gente tem que resolver esses problemas de curto prazo, porque se nós não resolvermos, a coisa realmente vai degringolar, né? E a gente não vai ter o mesmo é, resultado. Nós temos que solucionar os resultados de curtíssimo prazo, aqui e agora. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, que a gente não pode deixar de pensar nos outros prazos, né? Nós não podemos deixar a nossa empresa é, ser refém apenas do que está acontecendo aqui e agora, né, pessoal? Então é fundamental, sim, que você tenha, você e sua equipe, nós todos, tenhamos essa preocupação de resolvermos os problemas e à medida que eles vão surgindo. Mas nós temos que nos planejar, nós temos que nos prepararmos, para a gente poder resolver os problemas de médio e de longo prazo. As empresas não vivem só de soluções de curto prazo. Então, é, antigamente havia uma preocupação muito grande, né, quando eu falo antigamente, é há pouco tempo atrás né, ainda, né, é, em que o pessoal achava assim, ah, vamos parar de filosofar e vamos partir para a guerra, vamos partir para a estrada, vamos partir para o fazer, vamos, vamos resolver e tal... Bacana, eu acho que a gente tem que partir para campo. Mas o que tem preocupado muito, é e alguns empresários têm caído nessa, que é ficar muito preocupado em ser eficiente, ou seja, fazer melhor, fazer bem feito o aqui e o agora, e esquecendo muitas vezes de fazer aquilo que efetivamente pode dar maior resultado para a empresa. Gente, tudo que a gente faz numa empresa... Toque, qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de esforço, ele precisa gerar resultado. Então qualquer ação, qualquer investimento, qualquer custo que você faça na sua empresa, ela tem que de alguma forma, direta ou indiretamente, gerar recurso. Tem que gerar resultado. E para não falar muito, gerar vendas. Tudo que se faz na empresa tem que gerar resultado. Então eu vejo muitas empresas trabalhando no aqui e agora, ou então tomando é, medidas, fazendo investimento, jogando dinheiro, investindo, etc., em coisas que efetivamente não vão gerar é, recurso lá fora, não, não, não vão gerar vendas, não vão gerar melhorias na empresa. Então tudo que se faz na empresa é de fundamental importância que a gente gere resultados. Veja, um centavo que você gasta mais, um treinamento que você dá, uma mudança que você faz na sala, um computador que você compra, um sistema que você adquire ou que você contrata, ele tem que gerar resultado. Tem que gerar mais vendas, tem que gerar melhor produtividade. Se não está gerando, então, então não está legal. Não está legal. É hora de mexer. É hora de repensar se vale a pena fazer aquele dinheiro... É, fazer, gastar aquele dinheiro, ou se você está jogando dinheiro pela janela. A questão do investimento só vale se efetivamente você estiver é, fazendo gerar resultados. Né? Então, tem um negócio que eu gosto de falar, que chama gargalo, que é um problema que as empresas têm passado por ele, principalmente empresas que fabricam alguma coisa. Né? O que, que são esses gargalos? Então você tem uma linha de montagem, por exemplo, ou uma equipe de vendas. Então as coisas vão acontecendo, pessoal, dentro da empresa, e vai chegar num dado momento que as coisas vão agarrar. Né? Aqui em Minas a gente fala agarrar, né? Vai agarrar. Por quê? Não adianta você ter um grupo de funcionários trabalhando de maneira super violenta, trabalhando bastante, né? se lá na frente a outra equipe não está no mesmo ritmo então você tendo dentro da empresa ritmos diferentes não adianta nada qual é aquela história não sei se vocês já ouviram falar pessoal da o que o ponto mais forte de uma corda é o seu ponto mais fraco né então você tem uma corda fortona e tal mas tem um ponto da corda que ali está tá arrebentando aquele ali é o ponto mais forte porque a hora que ele arrebentar de nada adianta o restante da corda ser forte então é a mesma coisa de nada adianta você ter uma equipe de vendas fortíssima se o pessoal de produção não consegue atender. Ou o contrário, né? não adianta você produzir, produzir, produzir, encher o seu armazém de estoque se você não tem vendas. Então tem que haver esse equilíbrio, esse equilíbrio entre vendas, produção, a parte administrativa, a parte contábil. Quer ver um exemplo simples? Vendas vende bastante. O pessoal de produção produz o que vendas pede, mas o pessoal da emissão de nota fiscal ou o pessoal que faz o trabalho de controle ou o pessoal de transporte, de roteirização, de entrega, não cumpre o prazo. Então de nada adianta você ter na empresa uma equipe muito boa e outra equipe lenta, outra equipe que não consegue seguir um ritmo. Então alguém pergunta, mas então como é fazer o que? Bom, então você pode melhorar aquela equipe mais fraca ou aquele setor da, da, da sua empresa que tem é, dificuldades, aí você pode treinar, você pode colocar mais pessoal, vai depender da análise que você faz de cada, de cada área. Então o importante, sabe o que eu acho mais difícil, pessoal? de você, nesse negócio de gargalo que eu tô dizendo, né? O que, que é o gargalo? Por isso que a cerveja tem o gargalo, né? Se ela não tivesse aquela, aquela ponta mais fininha, iria sair cerveja e ia jogar pelo copo afora, em cima da mesa. Então a gente faz o gargalo, ou seja, que é aquela área, aquele pedaço da garrafa ali, que diminui a saída. Então numa empresa a gente tem gargalos. E esses gargalos na empresa são negativos. O mais difícil que eu acho, sabe o que, que é? É que quando você... Tem gargalo, é difícil de achar onde. Porque as próprias pessoas da empresa escondem. Né, ou elas mesmas não sabem da importância, da importância. Você tem, por exemplo, um setor é lá de fabricação, né, é, de peças ou, ou de serviço também, sempre valendo produto ou serviço, tá, pessoal? Então você tem lá um setor que produz bastante, mas o um setor do lado, o um setor que, que faz a outra parte seguinte, não consegue. Então vamos tomar cuidado com o gargalo. Outra questão que eu acho importante, que o pessoal tem ficado bastante preocupado e que tem que ser tomada aí pra gente conseguir sucesso, é a questão de, de você separar o que, que é custo lá na sua empresa e o que, que é investimento. Então, cara, veja, veja bem, custo é alguma coisa que você tem que fazer porque você tem que pagar seus, as, as suas despesas, você tem que é, bancar né, os, os gastos diários, etc. Agora, o investimento é quando uma coisa dá retorno. Então, custo é uma coisa, investimento é outra. E eu tenho visto muitas empresas fazendo sabe o quê? As empresas investem, por exemplo, em marketing e falam que aquilo ali é uma despesa, que aquilo ali é um custo. E eles enxergam o marketing como custo, e muitas vezes, eles tratam o marketing como sendo um custo. Então quer dizer, vamos reduzir custos. Ó, como é que você vai reduzir custo em marketing? Né? Então você vai fazer redução de custos, ou você está fazendo, na verdade, deixando de fazer investimento? Uma das coisas, um grande grandes desafios do marketing é saber o seguinte, onde investir? Será que devo investir em propaganda? Será que eu devo investir em marketing digital? Será que eu devo investir em publicidade? Será que eu devo investir lá na, lá na loja, lá no ponto de venda? Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado. Porque eu tenho visto muitas empresas que o, o que é, predomina é aquela mentalidade de que treinamento é custo, de que marketing é custo, de que marketing digital é custo. né? Então, você tem que. É importante separar essa questão. Separar porque custo é uma coisa ruim, né? Custo é um negócio desagradável, é despesa, é gasto, é você tirar dinheiro do seu caixa é, e jogue, ter que bancar alguma coisa para a coisa continuar funcionando. Agora investimento, não. Então, essa coisa de, de, de achar que algumas áreas da empresa. São custo, e na verdade elas são investimentos, podem levar a, a empresa a não é, direcionar o investimento para onde precisa. De repente, a sua empresa aí está precisando de propaganda. Então, não é custo isso. Isso é investimento. Vamos investir em propaganda para aumentar a nossa capacidade de comunicar com o público e gerar venda. Aquilo que eu comentei, né? Você, você precisa. É, qualquer coisa que você faça na empresa tem que gerar vendas. Se não gerar vendas, repense. Tem que gerar algum resultado positivo que, por, que no fim vai levar o cliente à felicidade. Vai fazer vendas e deixar o cliente satisfeito. Então vale a pena você, por exemplo, fazer investimento no seu pós-venda? Como grandes empresas têm feito? Vale. Não só vale, como é fundamental. Então é, investir, por exemplo, em sistemas digitais, para o pós-venda, investir em pessoas para trabalharem no pós-venda, investir em mais transportes para fazerem ali a entrega mais rápida, né, quando o cliente reclama, coisas assim. Isso não é custo, isso é investimento. E isso é importante. O treinamento é outra coisa que também me preocupa, pessoal, porque o treinamento ele é, um, é uma coisa fundamental, porque pessoal mal treinado, queda de vendas. Peraí, mas eu tô falando de treinamento do pessoal da contabilidade. Não, eu tô falando do treinamento do pessoal da produção. Tudo, todo treinamento que você faz na sua empresa, ele de alguma forma vai ajudar a vender mais. Fica fácil de pensar assim, né? Por quê? Porque se produção tá bem treinado, vai produzir melhor, vai entender melhor é, a função dele na empresa e vai acabar gerando bons resultados lá na venda. Vai ter produto disponível, não é? Vai ter uma comunicação mais adequada com a área de marketing. O treinamento hoje, ele precisa inclusive ser deixado, é, de, precisa, precisa deixar de ser uma coisa tão técnica e passar a ser é, o treinamento. Então va vale a pena investir, investir né? Vale a pena investir em treinamento de toda a empresa, para que toda a empresa tenha uma visão ampla do, do negócio da empresa, da missão da empresa, daquilo que a empresa vai efetivamente fazer qual que é o objetivo da existência da empresa e muitas vezes você vê aí o pessoal super técnico o pessoal muito bom jogando pesado e na verdade eles não sabem para que que eles estão fazendo aquilo e a resposta é muito simples para fazer o cliente feliz fazendo o cliente feliz a, a empresa tem rentabilidade a empresa tem lucro então, quer dizer, a gente não faz nada à toa na empresa. Aquilo que eu falei, um palito de fósforo que você acende, ele tem que, de alguma forma, gerar resultado, gerar lucratividade para a empresa. A lucratividade, né, gente, ela é uma consequência. Eu não posso ficar assim, ah, eu quero lucro, eu quero lucro, eu quero lucro, eu quero lucro. Você precisa pensar o seguinte, eu quero cliente feliz, eu quero cliente feliz, eu quero cliente feliz. E para isso eu tenho que fazer uma série de atividades internas que gerem vendas, que gerem uma satisfação do cliente, que gerem vendas, gerem ser, é, é, vendas serviços e que isso tudo leve como consequência a empresa a ter maior faturamento. Qual é a empresa que tem maior faturamento? Não é a empresa que tem o melhor produto, não é a empresa que vende mais, é a empresa que tem mais contato com os clientes e que deixa os clientes mais felizes. Essa é uma questão determinante. Então vamos trabalhar também com treinamento. Então marketing como um todo, treinamento, não podem ser vistos como custo, mas como investimento. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, já entrando nessa linha que eu falei, de perguntas, de coisas que a gente tem que ficar o tempo inteiro ali matutando, perguntando, é o seguinte. Qual que é a minha vantagem competitiva, cara? Qual que é a minha vantagem competitiva? Ora, o que, que é vantagem competitiva? É o que eu tenho de vantagem em relação ao meu concorrente. Então, a empresa que vai sobreviver, principalmente agora dentro dessa realidade, é a empresa que vai ter coisas diferentes, que vai ter coisas a mais, vai, ter, vai oferecer benefícios e vantagens ao cliente a mais do que o seu, uh, do que o seu concorrente. Então, quer dizer, não é você ser, ser melhor que todo mundo, não é você ser melhor que toda Boston, não é você ser melhor que toda Massachusetts, e muito menos que todos os Estados Unidos. É você ser melhor do que os seus principais concorrentes, aqueles que estão ali te incomodando mais, aquele que faz você perder a venda. Eu gosto muito de, de lembrar, quando eu trabalhava diretamente na área de vendas, você chegava numa empresa para atender um cliente, o seu principal concorrente estava saindo. Então isso é uma coisa terrível, porque a gente fica assim, pô, esse cara está vendendo o produto que eu ia é, vender, será que ele está oferecendo uma coisa maior, será que ele está vendendo mais do que eu? Então de alguma forma a empresa precisa oferecer vantagem, ela precisa ter uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva, gente, pode ser um monte de coisa, pode ser preço, meu preço é melhor, isso é uma vantagem. Né? Pode ser qualidade, então se eu tenho qualidade melhor do que a qualidade exigida pelo cliente, a minha é melhor que a do meu concorrente, eu tenho uma vantagem competitiva. Né? Eu tenho, por exemplo, um pós-venda de, de, de mais tempo, eu tenho um pós-venda mais robusto, mais interessante, mais inteligente, que satisfaz mais o cliente. Aí, nesse caso, eu tenho também uma vantagem competitiva. Ah, Rogério, então ter vantagem competitiva é, é, é fácil, é tranquilo? Não sabe por quê? Porque se você tem uma vantagem competitiva hoje, amanhã ela pode não ser mais uma vantagem competitiva. Por quê? Porque o seu, o seu concorrente faz é, imita você ou ele supera você fazendo, oferecendo outras vantagens competitivas. Então nós temos que todos os dias, pessoal, todos os dias, identificar o seguinte... Qual que é a minha vantagem competitiva hoje? O que é que pode ser a minha vantagem competitiva amanhã? E o que que pode ser minha vantagem competitiva no longo prazo? Então as empresas precisam fazer isso. É por isso que as grandes empresas, como a Apple, a Microsoft que acabou de comprar, fez a maior compra ontem, fez a maior compra da história da própria, a maior compra da, da história da, da própria Microsoft, ela comprou uma, uma empresa. É, também da, da área aí de, de, de, de marketing digital, etc. E por quê? Porque ela tem essa preocupação de estar na frente do seu concorrente. Então à medida que eu estou na frente do meu concorrente, eu preciso fazer o tempo todo um esforço adicional para continuar na frente. Então essa guerra, entre aspas, essa guerra aí de, entre empresas, ela não vai parar nunca. E ela tem uma vantagem pessoal, que é o seguinte, ela tem uma vantagem porque o cliente vai ficar melhor, o cliente vai ser melhor atendido. Mas por quê? Porque à medida que eu tento me superar e superar o concorrente, eu vou oferecer uma qualidade de, de negociação melhor para os meus clientes. Aliás, é isso que tem regido, que rege o mercado, né? a concorrência. Ah, mas a concorrência é ruim ou é boa, Rogério? A concorrência, ela é ruim e é boa. É ruim porque eu, ela, ela, eu tenho que investir mais, eu tenho, mas ela, por outro lado, isso é maravilhoso. Porque à medida que eu tenho, que eu sou impelido a, a melhorar a minha competência, eu, obviamente, começo a atender melhor o mercado e começo a ganhar confiança do mercado. O que vende hoje, aliás, comentando, é a confiança que o cliente tem na sua marca. Então... Fortalecer, né, criar aí essa vantagem competitiva é um negócio que é fundamental, que tem que ser trabalhado o tempo inteiro. Então vale a pena notar né, que a vantagem competitiva ela deve ser trabalhada todos os dias. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é a questão da inovação. Eu, eu gosto sempre de lembrar que a questão da inovação ela é diferente de tecnologia né sempre eu faço isso, sempre eu lembro isso lá no programa do do Frilly também, eu gosto sempre de lembrar isso né nos meus artigos aqui do jornal nos programas que a tecnologia ela só fica boa ela só é boa quando ela gera um benefício para o mercado a tecnologia que é boa só para a fábrica a tecnologia que é boa só para o fabricante no, não interessa. A tecnologia ela só vira alguma coisa importante quando ela se transforma em inovação. O que, que é inovação? Inova a tecnologia você tem uma máquina de última geração. O que, que é inovação? É se essa máquina serve para satisfazer o cliente, para beneficiar alguma coisa. Vou dar o um exemplo de um hospital, por exemplo, nesse, por, nesses momentos que nós estamos aí, né, de, passando esse aperto. Com, com doenças e pandemias, etc. É, então a Siemens, por exemplo, tem uma máquina maravilhosa. Desenvolveu lá uma máquina super poderosa, mas ela não está sendo bem aceita nos hospitais. Então aí não houve inovação. Inovação é quando o cliente aceita o produto. E se você pegar um hospital poderoso como os hospitais que tem nos Estados Unidos, né, hospitais poderosos e grandes e de alta tecnologia, quando a Siemens consegue colocar uma, uma máquina, um produto dela, e esse produto começa a gerar curas de pessoas, por exemplo, começa a facilitar o processo de pesquisa de uma doença, isso é inovação. Então é bacana isso. Tecnologia é legal, é apenas a base para a inovação. Não existe inovação sem tecnologia, né? mas o contrário existe, pessoal. Tem tecnologia, o cara cria uma máquina super moderna e ela não vale para nada. Uma outra coisa importante, eu tive. estava é, conversando esses dias com outro empresário, e ele estava dizendo que ele está tentando robotizar, né está tá colocando robôs na empresa dele e tá, isso está melhorando muito a produtividade. E essa produtividade tem um negócio interessante. O né? que, que adianta você aumentar a produtividade? dos seus da sua fabricação aquilo que eu falei antes se você não está gerando né melhorias facilitações lá no processo final lá na saída da empresa então tem que tomar cuidado com essa questão da digitalização com essa questão da robotização tudo isso é maravilhoso eu sou assim extremamente defensor disso tudo mas eu faço uma pergunta para você isso vai gerar vendas essa é a questão. Se não gerar vendas, ficar só internamente ali, não adianta. Né? Ficar dando volta ali, ó, em, si, em torno de si mesmo, qualquer esforço reforço, qualquer esforço tem que gerar resultado, tem que gerar vendas, direta ou indiretamente. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo. Se você, por exemplo, é, eu vejo aqui muito aqui no Brasil, uh, supermercados, né? ou então lojas, o pessoal na hora do almoço é, fica andando pela rua, os funcionários aí a empresa é, cria uma cozinha, uma área bacana, uma área de estar, uma área de, de, de refeitório, de descanso, etc. Aí, isso gera vendas? Gera, porque o pessoal vai ficar mais tranquilo, vai ter uma qualidade de vida melhor, e não vai precisar ficar andando pela rua na hora do almoço. Ela tem ali sinuca, sei lá, tem televisão, tem né, li, tudo, aí, li, é, tudo aí ligado né, na... na na, no sistema negócio fechado, na TV negócio fechado, então todo mundo assistindo, aquela coisa toda. Isso, se isso for gerar resultado de melhor atendimento lá na frente, e esse melhor atendimento é, levar a vendas, valeu você investir em falar fogão, em mesas, em televisão, em sofás para os funcionários, etc. Então tudo que você faz na empresa precisa gerar resultado, velho. Precisa gerar resultado. Então as empresas... Estão ficando mais conscientes disso. Mas tem muitas que ainda precisam trabalhar melhor essa questão. Uma outra questão que eu acho legal da gente comentar aqui no programa é a questão do nome esquisito, né, que é a tal da visão holística. Né? Tem empresa né, que fica o tempo todo com a chamada miopia. Né, e é muito comum a gente falar de miopia em marketing, o que, que é essa miopia, pessoal? É quando a empresa só enxerga muito perto de si, ela não consegue enxergar o seu futuro. Então essa visão holística, ela é fundamental. Aí eu tô de me perguntar, o que que é visão holística, assim, numa palavra, né, ou, ou num termo mais simples? Eu falei, é você enxergar em 360 graus. É você enxergar além do horizonte. Para quê? Porque o, o grande empresário, o bom gestor, é aquele que sabe resolver os problemas do curto prazo e tem a visão ampla de tudo que vai acontecer na empresa. Ah, ele vai adivinhar? Ele tem bola de cristal? Etc. Não, mas ele tem perspectivas. Né? Ele, ele conhece, ele trabalha as tendências. E isso é bacana, isso é fundamental. Então se você, que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, é um gestor, é um funcionário, é uma pessoa que está lidando com esse mundo empresarial e do marketing, a visão holística ela é importante, inclusive para a nossa vida pessoal. Né? Se eu for analisar o meu dia hoje, a minha visão curta. Se eu for analisar a minha vida hoje num, num pequeno espaço de tempo, agora, e se a gente for analisar a nossa vida para o médio prazo e longo prazo, você consegue ter uma possibilidade de participação, de treinamento, né? É, é muito maior, você vai acabar se preparando melhor, né? se auto treinando, né? Para você ter sucesso mais no futuro. Então, essa visão holística é essa visão de longo prazo. Aí eu pergunto para você: quais empresas têm é, essa visão de longo prazo? Todas as empresas de sucesso, né? Pode observar que elas não estão pensando só no aqui e no agora, elas estão pensando no futuro então a visão holística ela vai ajudar você a eliminar o que nós chamamos de miopia empresarial e que lá em marketing a gente chama de miopia de marketing né aquela coisa que eu só enxergo muito próximo então outra coisa importante se eu tenho essa visão holística eu preciso ser flexível aí vai uma pergunta gente para vocês a sua empresa ela tem capacidade, ela tem flexibilidade, capacidade de se flexibilizar, capacidade de mudar rapidamente, de mudar a sua forma, o seu formato de atuação em função das necessidades que o mercado exige? Ou a sua empresa vai batendo aquela estaca, a sua empresa ela tem é, princípios né, e formas de atuação que são rígidos e que mesmo que o, o cenário em volta mude, a empresa não muda. É igual os dinossauros, né? Sem querer exagerar. Por que, que os dinossauros não estão por aí hoje, né? Porque eles não tiveram a capacidade de mudar. Eles não tiveram essa flexibilidade. Né? Elas não tiveram essa flexibilidade do camaleão, né? Aquela coisa que o camaleão muda de cor, de acordo com o perigo que ele percebe. É, outros... É, outros animais, insetos que estão aí até hoje, né? desde o início da, da, da, da Terra, né? porque vai havendo o uma capacidade de adaptação às novas realidades. E essas novas realidades elas são fundamentais, né? que você se adapte a elas, porque não adianta. Não adianta você endurecer a forma de atuação da empresa, porque o mercado vai mudar Queira a empresa, a nossa empresa, ou não. Então, essa é uma outra, uma outra dica que eu quero passar para vocês, para que a gente possa continuar batendo esse papo aqui sobre isso. Uma outra coisa que está muito parecida com isso é monitorar o ambiente de negócios. Como é que estão os negócios hoje? O que está acontecendo? O que está acontecendo no meu, no meu segmento de negócio? O que está acontecendo? no segmento em outros segmentos de negócio em segmentos de negócio de outras empresas que não concorrem comigo diretamente espera aí mas Rogério, você está falando que eu devo observar também ficar de olho é, em empresas e em mercados que eu não atuo nele sim essa é uma das questões fundamentais eu preciso ficar de olho porque eu posso aprender com eles eu posso perceber que há um grande negócio, por isso que vocês estão vendo aí é, algumas empresas comprando outras. De repente você vê uma empresa comprando a outra que de repente não tem nada a ver com o negócio dela, porque novos negócios pode ser o melhor caminho para muitas empresas. A empresa percebe que as coisas não estão indo bem naquele segmento, que aquele mercado tende a ser um mercado que vai ser, é, vai ser que vai, que vai acabar, que vai ser é, retirado ali do, do, do, do mundo dos negócios, você pode começar a fazer o quê? A ter essa capacidade de mudar de estrada. Muitas empresas fizeram isso. Aquele velho exemplo da Kodak, que achou que era mais poderosa que o mercado, que achou que era mais poderosa do que os desejos dos clientes, que achou que era mais poderosa do que a inovação que veio do Japão, e ela teve que quebrar completamente para aprender. Só que aí... Pessoal, aí já era tarde. Assim como muitas empresas. Por isso que vocês vão ver aí, vocês estão vendo aí o tempo inteiro, empresa A compra empresa B, a empresa gastou não sei quantos bilhões de dólares comprando uma empresa de outro segmento. Porque eu não compro só a empresa, eu compro aquilo que a empresa é, tem de característica, eu compro a marca. Tem empresas que compram, estão mais preocupadas com em comprar a marca o poder da marca do que o caminhão, a fábrica, as máquinas. Né? Ela compra duas coisas. Ela compra duas coisas. Ela compra a marca e compra as competências humanas que tem lá. Porque competência digital você compra. Né? Você contrata uma empresa, faz tudo. Agora, gente não. E marca também não. Porque gente e marca é uma, é, são coisas de, de longo prazo são coisas que você vai ter que teria que fazer um trabalho de anos e anos então quando uma empresa compra outra ela pode observar ela está mais preocupada pessoal em, em ela tá mais preocupada em garantir para ela aquela marca ou é, trazer pessoas competências humanas que possam é que possam trabalhar tem um problema, né? As pessoas que não interessarem, isso é uma questão a gente não vai discutir aqui agora, mas é uma questão que infelizmente a empresa não tem interesse. Agora tem coisa, por exemplo, a Coca-Cola e outras empresas poderosas do mercado, principalmente o mercado americano aí, né? O que que elas fazem? Muitas empresas também compram outras empresas para tirá-las do mercado. Eu tenho alguém que está me incomodando. Né? A Coca-Cola tinha empresas aí de menor porte incomodando, empresas de suco, empresas que faziam alguns outros refrigerantes, é, e ela tem poder para isso. Ao invés de ficar lutando, ao invés de ficar pelejando aquela busca e tentando, o que, que ela faz? Ela fala, olha, eu te dou três vezes o valor, que, o valor seu de mercado. Aí compra a empresa, ou ela vai aproveitar alguma coisa daquela empresa, ou vai destruir a empresa, viu gente? Isso é muito chato de falar, é muito duro de falar, mas isso acontece também, velho. Isso acontece. E acontece bastante aí, tá? Eu vou comprar uma empresa para destruir aquela empresa, para ela não me incomodar mais no mercado e eu poder seguir o mercado. Claro, se eu puder aproveitar a marca, como eu falei, algumas pessoas, tudo bem. Mas a frota, sei lá, pode ser também que, que isso seja interessante. No caso, de uma, um, no caso de uma Walmart e outros supermercados, outras redes mundiais aí que nós temos, né, nos Estados Unidos, é interessante. Mas, então você tem dois motivos: eu compro para assumir a marca e o pessoal, ou eu compro para destruir. Então, esse é um negócio. Difícil de, de, de engolir, mas que é verdade e nós temos, enquanto empresários, nós temos que trabalhar isso aí. Nós temos que ficar de olho nessa questão. Tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, né, é toda inovação, eu já falei da inovação, né toda inovação ela tem que gerar benefícios para o cliente. E ela precisa ser mudada, ser feita constantemente. Então, inovação, inovação, inovação. O tempo inteiro nós devemos trabalhar com a inovação. Pode observar que as empresas, é, mesmo aquelas empresas mais tradicionais, elas sempre colocam uma gotinha de inovação em alguma coisa do seu negócio. Porque o cliente gosta de inovação. O cliente gosta de uma vida mais fácil. Olha que bacana. Eu tenho uma empresa que posso oferecer um produto ou posso oferecer um serviço. Bacana. E eu tenho um cliente, eu tenho um segmento, eu tenho um mercado que está querendo uma vida melhor, que está querendo, está disposto a pegar o seu salário, a pegar o seu dinheiro e comprar de mim um produto ou um serviço para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Aí eu pergunto, o que que você vende? A resposta é única, eu vendo uma qualidade de vida melhor para os clientes. Eu vendo satisfação, eu vendo alegria, sei lá, tudo que os, os clientes querem. Eu não vendo um produto, nem eu vendo um, um serviço. Né? Então essa é uma questão importante que eu quero comentar com vocês aqui e deixar isso é, registrado aí, porque é uma, uma questão, nós temos que, que, que oferecer Benefícios. As pessoas querem vida fácil. E se elas... Vida fácil em todos os sentidos. E à medida que, o meu, que, a minha, que a minha inovação, à medida que o meu produto, à medida que minha forma de atuação for melhor, eu ofereço isso ao cliente, o cliente vai querer ficar fiel. Ele vai, a tendência dele é ficar fiel e até virar um defensor da minha empresa. Pois é, essa, essa é a questão que a gente tem que refletir o tempo inteiro. Eu não vendo sanduíche. O McDonald's não vende sanduíches. O McDonald's vende facilidade. O McDonald's vende prazer. Não é? Assim como outras empresas. É? Todas as concorrentes dela, que também são muito boas, todas as empresas vendem soluções. A Apple vende solução. A gente vende solução. Ainda, outras perguntas importantes... Agora falando um pouco mais da, da gestão interna da empresa, da gestão da empresa. que, que você, você já fez uma, a seguinte pergunta aí na sua empresa, você como diretor, você como funcionário, você como alguém da área de vendas, o que, que nós devemos eliminar? Essa pergunta é, é bacana demais. O que, que nós devemos eliminar na nossa empresa? O que, que nós devemos, nós vamos avaliar a empresa, o que, que a gente deve retirar, deve acabar com, com, com isso? Algumas atividades algumas máquinas, alguns produtos. Então eu tenho algumas, algumas formas de atuação que já estão no passado, que já não significam nada para a empresa. Voltando àquele papo que nós tivemos no início aqui hoje. Então eu preciso eliminar. Outra coisa, o que eu devo fortalecer, tornar mais robusto na minha empresa? Porque gera resultado. Onde que eu vou avaliar? Será que eu devo mexer nisso ou eu devo mexer naquilo? Onde eu estou efetivamente tendo que fortalecer? Onde eu vou precisar fortalecer? Será que eu tenho que fortalecer a equipe de vendas? Investir mais, pagar melhor, dar mais prêmios? Ou, além disso, eu preciso de repente é, trocar a frota dos meus vendedores que saem de carro? Não, de repente eu preciso melhorar a minha forma de entrega. Eu vou terceirizar o... A, a, a entrega? Não, eu vou é, ter a entrega própria, vou comprar caminhões novos. Vai depender do negócio. Mas é fundamental que nós saibamos onde fortalecer, o que eliminar e o que fortalecer na nossa empresa. Isso é uma questão importante. O que, é que nós devemos é, reduzir? Não eliminar, mas reduzir. Tem alguma coisa que está com o um custo muito alto tem alguma coisa que ele precisa, eu preciso dessa coisa, mas ela está tendo, não está gerando o resultado necessário, eu posso reduzir. A redução também é muito importante na gestão de uma empresa. Eu preciso reduzir, até na nossa vida, preciso reduzir a alimentação para engordar menos. Tem coisas que fazem a empresa ficar gordinha, viu gente? Então tem que saber. O que está me fazendo mal? O que está fazendo minha empresa ficar fortinha demais, né? ficar gordinha, ficar pesadinha e ficar consequentemente menos ágil para enfrentar as mudanças do mercado? Então essa é uma questão. E outra coisa que é importante é o que, que eu devo criar na minha empresa? O que, que eu não tenho na minha empresa que eu preciso criar, que eu preciso comprar, que eu preciso desenvolver, que eu preciso trabalhar? uma coisa fundamental, com certeza, é a capacitação humana o tempo todo eu tenho que eu tenho que fazer essa pergunta o que, que eu devo criar o que, que eu devo é, fortalecer será que eu devo criar uma nova metodologia de trabalho será que eu devo criar uma nova metodologia de capacitação e treinamento será eu tenho falado muito falei muito essa semana sobre isso será que eu tenho que mudar o relacionamento Dentro da minha empresa, o clima é, emocional, o espírito, que a gente chama de espírito da empresa, será que eu tenho que criar alguma coisa que hoje eu não tenho e que eu, eu identifico que está fazendo falta na nossa empresa? Então essa é uma questão que a gente precisa pensar também. Essa é outra pergunta que nós precisamos é, fazer para nós mesmos, para a nossa empresa. O que, que eu devo criar? É difícil fazer essa pergunta, porque a gente normalmente está querendo bater aquilo que eu falei. Bater né, o tempo todo na estaca. O tempo inteiro nós queremos resolver os problemas atuais. Né, os problemas que estão me incomodando hoje. Mas eu preciso criar alguma coisa até para uma empresa ter um futuro melhor. Tudo isso são aspectos fundamentais. Eliminar coisas, fortalecer coisas, reduzir coisas e criar coisas. Tudo isso é, são perguntas que nós deveríamos uh, nos fazer todo dia ao iniciarmos o nosso trabalho. Todo dia quando formos ligarmos, ligar o nosso computador para começar o expediente ou ir para a empresa, nós temos que fazer essa pergunta: o que, que eu podia fazer para fortalecer essa empresa? Onde eu devo investir? O que, que eu posso fazer? Em quem que eu devo investir? Em, em que máquina em que equipamento em que tecnologia aí vai tá E aí vai todas essas questões e aí é o seguinte também não adianta fazer nada disso que eu comentei agora com vocês só isso não adianta fazer se eu não posso se eu não consigo monitorar a empresa se eu não consigo ter o controle gerencial da empresa eu quando eu trabalhava em algumas empresas como funcionário dessas empresas e, e sempre no marketing né eu achava estranho uma coisa que hoje é, eu acho que é fundamental, a gente vai aprendendo, né? Que eram os aqueles, é, aqueles avaliadores de resultados, né? aqueles sistemas de controle empresarial. Então, a gente tem que, ainda mais hoje, né, gente, que está tudo muito extremamente fácil, tudo digitalizado. Eu peguei uma época ainda, alguns anos atrás, eu tenho que confessar, né, quando eu era bem jovem, que a gente fazia na mão. A gente fazia os, colocava os resultados da empresa, do marketing, das vendas, de tudo, ainda, ainda no, no, naquele computador antigo, aquela coisa toda. E hoje não, hoje você tem todo um processo, você tem um dashboard, o, pre, o diretor da empresa, você tem um dashboard na sua frente, do mais moderno possível, onde você consegue, através de sistemas modernos que vocês têm, que nós temos na empresa, é, buscar, fazer cruzamento de informações. Buscar informações, né? E essas informações vão me ajudar a tomar decisões. Então, se eu, não, se eu faço tudo isso, que eu comentei até agora, mas se eu não tenho um controle, se eu não tenho uma forma de monitorar a empresa, ou se eu não me preocupo em fazer isso de uma maneira adequada, eu vou perder, porque eu não vou não vou ter é, é, aquele. é como quando o juiz no futebol, né, no futebol brasileiro, né, no futebol, o juiz fala assim, ah, o juiz perdeu o controle do jogo. É a mesma coisa o executivo, que vai perder o controle da empresa. Ele está fazendo várias coisas, ele está fazendo tantas coisas, mas não está monitorando resultado. No final das contas, ele não sabe mais o que, que efetivamente ele está tendo de resultados positivos ou negativos. Então, a avaliação constante, a monitorização né, constante diária, o tempo todo no seu celular, né? Você pode pegar o seu celular e você está viajando, você está no domingo, infelizmente, né? Quem quem está gerenciando a empresa não tem tempo, não tem tempo fácil. Ele vai avaliar os resultados das vendas daquele fim de semana e ele tem que estar tá com tudo isso disponível. Então esses resultados, né? Esse controle, esses dados, eles são fundamentais para que a empresa tenha sucesso, tá? O Peter Drucker, o professor Peter Drucker, que é o, o, o maior, maior consultor, um dos maiores não, o maior consultor americano, ele não é americano, mas a vida inteira trabalhou nos Estados Unidos, o maior, que eu chamo de americano, o maior consultor americano da história, da administração, das vendas, do marketing, etc. Ele, ele tem uma coisa, um pensamento que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, nós não temos que ter todas as respostas porque a gente não vai conseguir ter todas as respostas. O que nós precisamos é saber fazer as perguntas. Quando você faz as perguntas certas, as respostas começam a aparecer mais facilmente para você que está gerenciando uma empresa. Então, pergunte aquilo que nós comentamos. O que, que eu preciso fazer para melhorar essa empresa? É uma pergunta. O que que meu concorrente está fazendo que está é, tornando a minha empresa é, uma empresa que, que era de primeiro lugar que estava entre as três maiores que está me deixando para trás o que, que está acontecendo com o consumidor o que, que está acontecendo no comportamento das pessoas que está interferindo negativamente ou positivamente na nas, nos meus resultados de vendas tudo isso são questões determinantes então ele, eu acho brilhante a, a frase do mestre quando ele fala isso. Né? Eu não preciso ter todas as respostas, mas eu preciso fazer a pergunta certa. Eu preciso saber fazer perguntas. E isso facilita muito, porque você começa a se autoavaliar e começa a avaliar tudo que está à sua volta. E aí é mais fácil da gente buscar algum caminho, buscar alguma solução. Né? O que, que nós precisamos aprender? Essa é uma outra coisa. Outra... Eu, eu tenho visto também uh, alguns funcionários, alguns vendedores, quando eu vou dar treinamento para vendedores, uh, e alguns uh, gerentes, diretores de vendas, que o pessoal acha que já aprendeu tudo. Vocês já viram como é que isso é, é perigoso? Né? Porque à medida que eu acho que eu já sei tudo, eu não me preparo para as coisas novas. Eu não, eu não crio aquela flexibilidade que eu falei agora há pouco para poder aprender, para poder me adaptar a uma nova realidade. Então, nós temos que buscar é, essa, esse aperfeiçoamento. Outra coisa, o que é que nós precisamos, pessoal, esquecer? O que, é que nós precisamos esquecer? Tem métodos, tem máquinas, tem uh, tipos de atuação. Tem até linguajares que a gente usa na empresa que nós precisamos esquecer. Tem coisas que o melhor é você abandonar, o melhor é a empresa abandonar aquilo e partir para um novo mundo. E tem empresas que têm muita dificuldade de esquecer. Tem empresas que estão até hoje utilizando de métodos de trabalho, de pensamentos, de formas de atuação que já não levam a nada que já não levam àqueles resultados que eu falei no início do programa. Vendas, soluções, clientes felizes. Então, à medida em que o tempo vai mudando, metodologias, processos, ó, até mesmo pessoas, se elas não forem treinadas, capacitadas, chega um ponto que elas não têm capacidade mais de continuar atuando dentro desse novo mundo empresarial que nós estamos vivendo. Por isso que eu sempre insisto com a questão do treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento. Ah, novos, novas perguntas, para que a gente possa ir atualizando a nossa empresa. Né? E outra coisa, o que, que nós precisamos construir, o que, é que nós precisamos construir, o que, é que eu não tenho hoje, que eu sei que eu preciso, mas não estou é, fazendo acontecer, que é a questão do adiamento, o pessoal sempre pergunta, o pessoal de logística, é, sempre pergunta é, quando que eles devem é, digitalizar o processo de logística deles, o processo de roteirização, de entrega de armazenamento, tudo isso. Eu falo, olha, hoje, você deve começar hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Que dinheiro que você tem? Eu tenho um dólar. Então, eu pegue esse um dólar e já comece a pensar em, em usá-lo para digitalizar o processo. Só para ter um, vocês terem um exemplo, esse sistema da, da área de logística, por exemplo, é uma área que ou ela digitaliza os processos ou ela sai fora da empresa, do, do mercado. Ou a empresa sai fora do mercado. Não existe mais empresa de logística que não seja digitalizada. Por quê? Ah, dá para fazer. Né? Por exemplo, roteirização, caso, tem um case muito interessante né, que, de empresa pequena, que ela não era nada digitalizada. Pouquíssimas coisas. Excel, coisa absurdamente é, ultrapassada. E aí, o que, que ele tinha? Ele tinha um cara, um senhor que trabalhava lá há mais de 30 anos, que Sabia os, as, os roteiros que os caminhões deveriam seguir de cor. O caminhão tá, está em Boston ele quer ir para o estado do, do, do, é, pro, do Texas. Qual o, melhor, qual o melhor trajeto? Ele sabia de cor. Só que isso não dá mais, né, gente? Pior, primeiro que esse cara está ficando velho. Né? Ele vai começar a embolar as margens. E segundo, que as outras empresas concorrentes têm esse resultado em microsegundos, com o um sistema. Então, por melhor que seja aquele funcionário, né, não dá mais. Então, nós temos que buscar isso que eu comentei aqui, que construir. Né? E essa construção, ela só vai ter sentido se ela gerar melhores resultados para a empresa. Essa é uma questão fundamental, tá? Outra, outra questão para a gente já ir encerrando o nosso encontro de hoje, né? Buscar informações. Então o tempo inteiro nós temos que buscar informações, buscar informações do passado, porque eu tenho que aprender com o passado também, tem sentido sim, eu vou ver o que, que eu fiz de errado, vou ver o que, que já fiz de certo, que de repente não vale mais, mas pode servir de referencial, o passado é um referencial, o presente o que, que eu estou fazendo, que mundo que eu estou vivendo, como é que estão as coisas aqui e agora, e como é que eu posso me dar bem, a empresa pode se dar bem aqui e agora. E o futuro, pessoal? E o futuro? O que, que eu vou fazer no futuro? Para onde a empresa vai? Quem vai tocar a empresa no futuro? Que mercado eu devo atuar no futuro? Com quais produtos? Com quais serviços? E muitas empresas não pensam no futuro. Pensar só no passado não adianta, pensar só no presente não adianta e pensar só no futuro não adianta. Eu tenho que ter uma harmonização entre, essas, entre esses três pontos. Aprender com o passado, solucionar problemas e ter sucesso agora no presente e saber olhar de maneira holística para o futuro. Lembra do 360 graus? Então essa é uma questão fundamental, que a gente tem que trabalhar de uma maneira bastante preocupada né, em, reso, em realmente levar a empresa para o sucesso. E uma outra coisa, né, é se você tem, falando agora de um último detalhe, que é se você tem pessoas na sua empresa que são empreendedoras. É o chamado intrapreneurship, é, é o inglês dificílico é, é intraempreendedor aqui no nosso português intraempreendedor, o que que é? se você tem uma equipe de vendas se você tem uma equipe de gerentes ou a sua diretoria inclusive você, obviamente tem essa mentalidade de empreendedorismo isso vai levar vocês vai levar leva qualquer empresa, obviamente a ter é, sempre um, um espírito de mudança, um espírito de criação, de inovação de renovação então, só para encerrar o nosso encontro de hoje, vai aí essa mensagem, né? Eu preciso ter na minha empresa pessoas, o máximo de pessoas possível, com esse espírito de empreendedor. Chama entrepreneur. Né? Olha que nome diferente, né? Que é do francês lá. Então eu preciso ter pessoas empreendedoras, ter pessoas fechadas em si mesmadas não me resolve o problema. Ok, pessoal? Nós falamos hoje de diversas formas, de diversas perguntas que nós temos que nos fazer para que nós possamos efetivamente ter uma boa gerência da nossa empresa, ter um processo que efetivamente leve a nossa empresa para o sucesso. Ok, pessoal? Quero agradecer a atenção de todos vocês que estão assistindo ao vivo e que estão assistindo é, a gravação posteriormente, tá? Mandem é, perguntas, mandem comentários, falem do programa também, tá? Dentro da, do, do, dos diversos meios aí que eu comentei com vocês. Eu vou repetir aqui, né, é o 5531 984 71 e o e-mail rogeriotobias.gmail.com E me sigam lá também no Instagram, que todos os dias eu faço lá uma inserção de alguma ideia de marketing, de alguns comentários, né? E também é, algumas críticas que eu faço a algumas empresas que têm feito coisas certas e coisas erradas. Vai lá, a gente está sempre é, fazendo comentários aí. Então siga a gente lá no Instagram, RogérioTobias. Quero deixar um super abraço para vocês e já deixar marcado o encontro para quarta-feira que vem. Combinado, pessoal? Hasta lá vista, hasta pronto. Super abraço para vocês e obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.